Fala galera, beleza? Estamos dando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, para pra vocês? Mais um vlog bom, Eita, mais uma gameplay. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando aí pra vocês. Vocês devem tá pensando, ué, tá gravando gameplay, mas falou que era vlog, what the fuck. Mas dessa vez, rapaziada, eu vou trazer pra vocês aí Vou estar tá mostrando o meu novo carro de drift aí rapaziada Eu acho que eu tenho dois carros ali pra mostrar pra vocês Que eu ainda não tinha mostrado aqui no canal eu fiz um vídeo de drift aí no canal, que foi mais ou menos, tá ligado? Eu não fiz muita coisa ali no, no T-Crew, tá ligado? Hoje eu vou estar tá mostrando é, é, realmente como funciona aí o, o drift, rapaziada. Estou ficando profissional nessa parada de drift, tá ligado, rapaziada? Estou ficando profissional mesmo. Agora vamos continuar aqui. Mano, mas pensa no carro, foda, rapaziada. Vocês vão falar. Não, mentira que é, o ALC comprou, um, comprou esse carro pra poder fazer drift, mano. Você, até os caras aí, profissional aí de drift, vão achar que é loucura, tá ligado? Mas eu vou estar mostrando aí pra vocês, rapaziada. Calma aí. Rapaziada, rapaziada, esse foi o carro que eu comprei de. De drift, galera. Vocês devem estar se perguntando: não, você não comprou uma Ferrari para fazer drift? Rapaziada, sim, eu comprei uma Ferrari por curiosidade mesmo. É mais por curiosidade, eu não sabia que a Ferrari ia tão bem para fazer drift. É, quanto mais carro pesado, quanto mais o carro for pesado aqui no t melhor para fazer o drift. Quer dizer, é mais fácil, né não é tão difícil. Quanto mais leve, como o 350Z. E os outros carros ali que eu vou estar tá mostrando pra vocês ele, Quanto mais leve o carro, mais difícil fazer Tem que controlar mais Então é muito difícil mesmo Agora eu vou estar tá abrindo uma corrida aí pra nós testar Belezinha aí Eu já testei várias vezes aí no canal No canal não Aleatoriamente aí que eu jogo Eu sou louco por jogando, tá ligado, o aí foi um dos melhores jogos que eu joguei, não só por causa do Drift, mas por, também por a, agregar todos os, os negócios aí que a gente pode jogar, tá ligado, a gente pode jogar de moto, pode jogar de avião, pode jogar de carro, Off-Road, é, Motocross, Drift, carro, é Fórmula 1, é, barco também dá pra jogar, e aqui ó rapaziada, aqui eu vou estar tá mostrando aqui os carros aqui, ó, que eu comprei, esse carro aqui que é o Lancer Evolution, eu acho que já mostrei no canal. Também tem o Azuzinho ali que eu não lembro o nome dele sempre. É o, 3, o 34K aí, mano, da Alemanha. Muito louco, rapaziada. Esse daqui é o. Esse daqui foi o que eu comprei Eu não sei se eu mostrei pra vocês Eu acho que eu já fiz um vídeo com ele É X7 aí do 2002 aí, Japão, mano E aqui tá a Ferrari também, rapaziada Eu comprei uma BMW aí m 5 aí pra poder fazer o drift E a BMW, ela, ela é boa, tá ligado? Mas ela não tem tanta potência assim Pra fazer o drift Então eu vou pegar aqui a Ferrari Pra tá fazendo os drift aí Mano, mas pensa no bagulho top, rapaziada Eu gostei realmente de fazer drift com a Ferrari Bora lá, bora lá Mano, tô profissional no bagulho, rapaziada Vocês vão ver que eu vou... É completar a barrinha ali rapidão mano. Ó, já vou puxar aqui, ó Puxei aqui, beleza, beleza Agora já vou girar aqui, ó já Aperta quadrado Rapaziada, é muito fácil, tá ligado Como o carro é pesado, é mais fácil de controlar Carro mais leve, depois eu vou pegar um carro mais leve ali pra vocês verem é são bem mais difíceis de controlar, tá ligado porque como eles são leves é mais, eles jogam mais. O carro joga mais, tá ligado? E os esses pesados aqui não saem muito do lugar, então é mais fácil de fazer. Olha, olha, já peguei o objetivo ali, ó. Mano, tô profissional no bagulho, ó, Na moral. Agora, olha, olha, olha o bagulho aqui, ó. e e e e E. Aqui não dá muito certo não, mano. Era pra fazer certinho, mano. Tem os outros carros mais leves ali que eu pego tipo raspando, tá ligado? Eu. Agora foi bonito, agora foi bonito aí padrão, padrão sempre rapaziada, quando vocês vão jogar tranquilo aí, sempre perto quando você vai girar assim ó, acelera e aperta um pouco do freio, acelerando, mesmo acelerando aí o carro você consegue controlar o carro quando você quer jogar mais o carro você pega e aperta quadrado, tá ligado? aí ele vai apertar o freio de mão e vai jogar o carro do pro lado Geralmente eu aperto o, carro, o freio de mão pra, pra curva, tipo, vou, vou virar essa curva aqui Aí do nada eu já vou ter que virar essa curva aqui, ó Aí, aí eu peço pego mais o freio de mão, tá ligado? Essas curvas aqui são mais difíceis pra pegar no freio Então é bem, é bem mais fácil fazer assim, tá ligado? Do que só no acelerador, tá ligado? Mano, peguei 110 mano, olha isso, o pai é bravo, rapaziada E acabou o objetivo aí Essa pista é bem fácil, tá ligado, é mais pra iniciante mesmo Então, por isso que eu consegui mais, mais... Tem umas pistas ali que eu não tô acostumado, tá ligado, então... Então eu não consigo, às vezes eu não consigo bater os objetivos, não consigo bater os objetivos Agora vamos pegar outro carro ali pra vocês verem, mano Que realmente é da hora o Drift, tá ligado e rapaziada, é, esse mês aí mês agora vai ter um, um evento de drift aí Se vocês quiserem que eu filme aí é, Comenta aí embaixo Quero que você filme o Ah, trocar de carro aqui Quero que você filme o evento de drift Vai ser muito louco rapaziada Eu vou estar tá explicando mais num vlog aí é, Eu vou pegar esse carro aqui ó Aí pra vocês sentirem a diferença do carro Logicamente vocês não vão sentir muito senão, aí, Se não vai ser vocês que estão controlando Mas vocês já vão ter uma noção aí como é que é a diferença de um carro leve Pro carro pesado? Bora lá. A x 7 ele é bem leve, tá ligado? A maioria dos carros japoneses são leves. De drift. Principalmente, lá. Ele puxa bem mais, tá ligado? Então tem que dar bem. Esse tem que usar bastante freio, tá ligado? lá bastante. Não acelerar muito, tá ligado? Mas esse daqui é, é da hora que eu consigo pegar. Pegar raspão aqui, ó. Ó. Ai caramba, bati. Mas também o pai não é tão profissional assim, né? Aí, beleza. Aí, vira. Ó lá, peguei, peguei certinho. Bem pertinho do bagulho. E esse que é o bom do x 7 tá ligado? Quanto mais perto do bagulho, mais ele cons você consegue controlar o carro, tá ligado? E abre espaço. Então é muito bom assim. Então, rapaziada, é muito bom assim, tá ligado? Então, rapaziada, é muito bom assim, tá ligado? Pegar assim mano. Parece que vai bater, mas não vai, tá ligado? É muito, a sensação é muito boa mesmo, mano. E, mano, tipo, se fazer drift aqui na vida, na vida real, deve ser muito louco, tá ligado? Fazer drift. Eu queria um dia é, pegar um carro ali, não emprestar, tá ligado? Mas ir no banco de carona de alguém aí pra poder é, ter a sensação do drift, tá ligado? Eu vou pegar outro carro ali para vocês verem. Acho que eu vou dar mais uma volta com esse carro aqui. Eu acho que a galera não sentiu muito bem Tô sentindo que vocês não sentiram muito bem o carro rapaziada É... A maioria dos carros eu não coloquei... É... Aí, assim que faz um profissional. Não coloquei... Mano... A, aqui no... No... No... Ele não conta ponto quando você raspa, tá ligado? Mas na vida real, quando você raspa... Na parede, assim, você ganha mais ponto Que é o... Que é o ideal, né mano? Mas eu achei aqui... Como é o um jogo aqui, eles não colocaram porque... Não ia ficar muito fácil e padrão a mãe, pai já tá dominando aqui. Puxa o freio de mão aqui, vou puxar o freio de mão ao freio de mão. O freio de mão dá uma controlada no bagulho, tá ligado? é tipo uma estabilizada. Mas o freio de mão você geralmente tem que usar quando você tá fazendo curva fechada. Quando você faz curva leve ou muito aberta, não dá pra usar. não porque senão ele... Ele derrapa muito, tá ligado? Mano, agora foi pertinho, rapaziada. Foi pertinho mesmo. Aí. Padrão, rapaziada. Tá dando umas travadas aí, mas é normal, mano. Eu tô gravando diretamente do PC. Aí. e e e Vira aqui, vim... Ah, raspei. Dá pra dar mais brincada mano. Mano, eu gosto de fazer, eu fico fazendo aleatoriamente, tá ligado? Mesmo que eu já fiz a corrida, várias vezes eu fico fazendo aí só pra, pra brincando, tá ligado? É muito da hora a sensação, mano, quando você aprende a fazer o bagulho, tá ligado? No começo eu não gostava tanto, tá ligado? Porque eu achava muito ruim. Também porque eu comprei um carro não, não ideal pra aprender, tá ligado? Pra tu começar a aprender no Drift no drift aqui, não tem que você tem que comprar um carro mais pesado para conseguir aprender primeiro, tá ligado? Mas foi bom também, rapaziada, que eu consegui aprender com os dois, tá ligado? Então eu sei fazer os drifts com carro leve e com carro pesado também ao mesmo tempo. Então foi muito bom pra mim, tá ligado? Agora vamos pegar outro carro ali para vocês terem uma noção também. É um carro. Pegar BMW? Não, BMW não. Vou pegar um carro mais diferenciado. Pegar tá esse. Aqui, pá. Esse azulzinho aqui, ele é um dos melhores, mais leves, o 350zinho. Acho que eu vou pegar o 350zinho ali pra vocês dar uma, dar uma. ter uma ideia também. E depois eu pego o Nissan GTR ali pra vocês verem também. É. bora lá. O Nissan GTR, ele é fora porque ele é muito grande, tá ligado? Ele é muito largo. Então ele, é, tipo, ele ocupa muito espaço, tá ligado? Então é bem difícil, é um pouco mais difícil fazer com ele. Eu demorei muito tempo para aprender porque mano, ele é grande, pesado. Tá ligado? Óbvio. O 350Z ele é um pouco mais leve que o outro. Tá ligado? Ele joga mais. Ele já que é um carro feito para drift mesmo. Aí já tem que usar os freios de mão para dar controlado e o freio mesmo. E o pai é bravo na bolé, rapaziada. Eita o ele escorrega muito mano isso que é o problema eu não gosto do 350z por causa disso talvez os 360 seria mais pesado tá ligado mas do mesmo jeito eu consigo fazer os ele toda vez que quando ele for bater ele joga pro lado ao contrário tá ligado então que estresse olha lá olha lá pertinho pertinho pertinho vai que domina vai aqui domina, Pai aqui domina. E... Ó, oh, soltei o nitro aí pra vocês verem como o pai já domina no bagulho, mano. Quem solta nitro, mano, é o cara mais fora tá ligado? Faz tudo correndo, mano. que eu já não sei fazer correndo, tá ligado? Eu sei fazer mais ou menos. Já peguei o objetivo ali, pá. Esse daqui, como eu falei, o objetivo é de iniciante, né? Então, por isso que é mais fácil. Aí tem um de 40 mil pontos ali, que é mais difícil. A pista é um pouco mais curvada tá ligado Não é tão aberta assim quanto essa pista aqui autódromo então é um pouco mais fácil e a outra corrida lá é mais pra é dentro do ela é dentro do dentro do, do aeroporto então é um pouco mais difícil então realmente rapaziada vai ser um pouco mais difícil tá ligado o, lá no aeroporto se vocês quiserem no próximo vídeo aí se bater é, 22 likes aí eu faço o próximo vídeo Opa, não, 22 não 25, 25, bora 25 sei que vocês conseguem rapazes, não pode agora vamos pegar outro carro aqui padrão, e aí eu faço umas outras corridas ali, vou fazer cada, cada, vídeo, é, cada vídeo uma corrida diferenciada, aí vocês comentam aí com qual carro que eu devo fazer a próxima corrida Secu o Evolution o Skyline é 300 e 3.400 K, se é o S7, se é o 370Z, ou se é a Ferrari, ou se é a BMW, ou se é o, o Dodge Charging aqui. Rapaziada, para quem não sabe, esse S7 aqui é o mesmo carro que o Ram usa lá no Velocifreose 4. É desafio em toque. Mano, muito louco esse S7, mas os body do S7 aqui, não tá igual o do Han, né? Então um pouco mais diferenciado. Agora vamos pegar esse aqui, Skyline aqui, aí eu vou... Já vou aloprar. Mano, a maioria dos carros aqui é inspirado no Veloz Furioso, tá ligado? Tem uns adesivos muito loucos do Veloz Furioso, que é igual do, Bra... do Brian, tá ligado? E esse GTR aqui é o que o Brian corre no. No Filme 2, tá ligado? Do... Olha lá, mano. É muito mais fácil, tá ligado? Carro pesado é muito mais fácil, mano. Ele já joga, tu já joga de lado assim e ele já pega, tá ligado? Então é muito mais fácil fazer E o GTE aqui na mano, o GTE não tem como né rapaziada E o pai manda ó Eita, o pai bateu aqui, mas não tá nada Tá nada, de desconto Aqui ó Mano, eu vou tentar fazer sem bater, mano É um pouco difícil fazer sem bater, porque às vezes você perde o controle do carro, tá ligado? O ah, vai jogar uma pomada e ele joga pro outro Vou tentar fazer você bater é com objetivo com o coelho, pá Para você conseguir mais pontos... Ah, aí, o carro derrapa muito Para você conseguir mais pontos, você tem que manter o drift, tá ligado? Você não pode bater, se tu bater Você não mantém os pontos lá era bom, o maluco fez 212 ali ponto. Mas se eu pegar um carro ali que eu sei fazer bastante, eu consigo fazer, tá ligado? Ah, mano, não tá saindo do David, velho. Que merda. ETR aqui, mano. Vou pegar aqui. Vou pegar mais de freio de mão aqui. Vou pegar mais Vou Jogar mais um freio de mão. Já que no freio não tá dando. Ah, mano, raspou, mano. Que merda, velho. E aí, aí, padrão. Tá dando aquela largada, mas libera aí, rapaz. Libera que eu tô tentando fazer um cotouro fora. Mano, muito louco, rapaz. Ainda bem que eu consegui bater o objetivo certo aqui, mano. Muito louco mesmo. É isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo aí, mano, gostou dos carros de Drift aí, eu vou estar tá comprando mais, tem mais carro aí pra comprar. E comenta aí o próximo, o próximo carro aí que vocês querem na próxima corrida. E tem aí é, 300 e 400 K lá, o, o X7, 350 Z, ou lá o famoso, a famosa Ferrari lá. Comenta aí, rapaziada. É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Fui!